no elevador, daí a pouco entrou uma, uma mulher junto no elevador, para descer ao térreo. No meio do elevador, ela colocou a mão na testa e disse, Jesus, esqueci o meu celular. E eu peguei um cartão no meu bolso e disse, prazer, Renato Alves, recordista <risos> de memória. E eu vou defender a tua memória. O que você teve aqui não foi um esquecimento, foi uma lembrança. Ah, Agora, a, ma a maioria dos momentos que você se queixa da sua memória ocorre quando você tem uma lembrança e não um esquecimento.